Vamos realizar o workshop Facebook e redes sociais pela primeira vez em Mirandela uh, e este evento prático, uh, com vagas limitadas, uh, vai ser focado em como é que podemos ter uma presença profissional no Facebook, mas ir mais além, como é que nós podemos utilizar o Instagram, o YouTube, uh, o Twitter uh, e outras redes sociais importantes para o seu negócio, uh, como é que eles podem integrar e uh, qual é que deve alocar mais recursos em função das especificidades do seu setor. Receba já mais informações através do link disponível no vídeo.